O problema diz o seguinte, um balão meteorológico contendo 1,85 vezes 10 litros de gás hélio a 23 graus Celsius e 765 milímetros de mercúrio é lançado na atmosfera. O balão viaja por duas horas antes de explodir em uma altitude de 32 quilômetros, onde a temperatura é igual a 44 graus Celsius negativo e a pressão é de 6,51 milímetros de mercúrio. Qual era o volume do balão imediatamente antes dele estourar? Pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Vamos fazer isso juntos aqui agora? Se você já tem um senso intuitivo que isso tem algo a ver com a lei dos gases ideais, você está certo, principalmente porque a questão nos fornece as pressões, o volume e as temperaturas, e a lei dos gases ideais lida com isso. A lei dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron, diz que o produto entre a pressão e o volume é igual ao produto entre o número de mols, a constante dos gases ideais e a temperatura absoluta do gás. Agora, o que há de diferente nesse exemplo é que ele não está apenas nos fornecendo várias dessas variáveis e nos pedindo para resolver uma delas. Ela está falando sobre essas variáveis alterando e como isso pode afetar outras variáveis. Uma forma de pensar sobre isso é dividindo ambos os lados aqui por t. Aí vamos obter uma expressão em que PV sobre t é igual a n vezes r. Nesse exemplo, à medida que esse balão vai para altitudes cada vez mais altas, o número de mols não se altera. E, claro, a constante do gás ideal também não muda. Então, uma forma de pensar sobre isso é que PV sobre t tem que ser constante. Sendo assim, se tudo aqui do lado esquerdo tem que ser constante, caso o nosso volume e a temperatura se alterem, a gente tem condições de determinar a pressão. Ou Outra forma de pensar sobre isso é que a gente pode dizer que a pressão inicial, que eu vou chamar de pressão 1, vezes o volume 1, dividido pela temperatura 1, será igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, e que isso vai ser igual à pressão final. Ou seja, a pressão imediatamente antes do balão estourar, que aqui eu vou chamar de P2, vezes o volume 2, dividido pela temperatura 2. Sendo assim, podemos dizer que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. E qual será o valor dessas variáveis? Bem, primeiro vamos pensar aqui sobre P1. Aqui temos que essa pressão 1 é igual a 765 mmHg. de mercúrio. E a pressão 2? Essa é a pressão antes de estourar, e aqui foi dito que é igual a 6,51 milímetros de mercúrio. Uma pressão muito baixa, o que faz sentido, já que estamos em uma altitude maior. Então, colocamos aqui 6,51 milímetros de mercúrio. Agora, qual é o valor de V1? Aqui foi dito que é 1,85 vezes 10 elevado à terceira potência litros. E V2? Bem, isso é o que queremos descobrir, ou seja, qual é o volume do balão imediatamente antes de estourar. Aí, ah, por último, mas não menos importante, qual é o valor de T1? Bem, aqui foi dito que a temperatura inicial é 23 graus Celsius. Porém, aqui precisamos pensar em termos de temperatura absoluta. Então, precisamos converter essa temperatura de graus Celsius para Kelvin. Para converter 23 graus Celsius para Kelvin, a gente precisa adicionar 273 a esse valor. 23 mais 273 é igual a 296. Então, T1 é igual a 296 Kelvin. E quanto vale T2? T2 é menos 44 graus Celsius. Ao adicionar 273 a esse valor, vamos ter 229 Kelvin. Então, T2 é igual a 229 Kelvin. Agora sim, já temos tudo o que precisamos para resolver para V2. Na verdade, podemos resolver para V2 antes mesmo de substituir os valores na equação. Vindo aqui, o que precisamos fazer a fim de resolver para V2 é multiplicar ambos os lados dessa equação por t 2 sobre P2 e o motivo de fazer essa multiplicação é para que eu cancele isso com isso e isso com isso assim eu vou ter apenas o V2 do lado direito Claro eu tenho que fazer isso em ambos os lados sendo assim teremos aqui do lado esquerdo T2 vezes P1 vezes V1 tudo isso sobre P2 vezes T1 e isso é igual a V2 agora só temos que substituir os valores e calcular isso. Sendo assim, temos que V2 é igual a. Qual é o valor de T2? É 229 Kelvin, certo? Aí, isso vezes P1, que é 765 milímetros de mercúrio, vezes V1, que é 1,85 vezes 10 litros. Tudo isso sobre P2, que é 6,51 milímetros de mercúrio, vezes T1, que é 296 kelvins. Vamos conferir aqui se as unidades de medida estão certinhas. Selamos aqui milímetros de mercúrio com milímetros de mercúrio e Kelvin com Kelvin. Aí, teremos um monte de números aqui para calcular e a única unidade de medida que vai restar é o litro, o que é bom, afinal, o que estamos calculando aqui é o volume. Aí, pegando a calculadora, temos 229 vezes 765 vezes 1,85 vezes 10 cubo dividido por 6,51, e aí isso dividido por 296, que dá esse resultado aqui. Vamos conferir o número de algarismos significativos? Temos três algarismos significativos aqui, três aqui, três aqui e três aqui. Então, nossa resposta vai ter três algarismos significativos. Sendo assim, ao arredondar esse resultado, teremos 168 mil litros. Mas podemos escrever isso em notação científica. Então, será 1,68 vezes 10 elevado à quinta potência litros. Eu sempre gosto de fazer uma verificação aqui intuitiva para ver se isso faz sentido. Bem, o nosso volume inicial era 1.850 litros, certo? Aí ele ficou muito maior. Isso porque nós aumentamos e muito a altitude. Então, isso faz total sentido para mim. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!